Segundo meu, assim me picha uma passagem de ida Silêncio Foi só no espaço de tempo Que eu percebi meu desacerto Mas só o tempo dirá Só o tempo dirá Como é não te ter por perto Tempo seja certo Tempo seja direto e breve Veja como o mundo está Por favor não me releve ainda Sinto o peso sobre o Escreve, sendo breve, leve como o vento Eu não sou melhor, mas Deus pelo menos eu tento Não te leve também Espero que o tempo não te leve também Espero que o tempo não te leve também Espero que o tempo não te leve também Eu tô de corpo fechado, cicatriz que mostram o quanto fomos marcados Dos muros fechados Protestos que mostram quanto fomos marcados, muros pichados. Direto e breve, veja como o mundo está, por favor. Não me releve, existem horas que o relógio passa mais lento que o cair da neve. Por isso eu digo que às vezes somos forçados forçados a ser mais fortes que o necessário. O tempo é chefe, tudo que você plantou. Uma hora você vai com de salário. Chefe, ou empresário. Uma hora você vai colher de salário, de salário. Pichando muros com histórias da vida. A cada segundo, bicho, e assim numa passagem de ida. Silêncio. É só uma vírgula no tempo.